Nada aqui para trás melhorou o áudio, tá bom agora? Ah tá, beleza. cadeia Não jogar mais para lá ainda? Acho que não vai, né? Não vai, não vai, não vai, não vai. Ah, é verdade, falta mudar o jogo no, no, no, no título, né? Daí, daí pra mim, gordinho. Na Trovo e na Twitch aí, fazendo favor. Valeu, valeu, gordinho. Aí... <risos> eu lá, aí eu mudo lá, velho. Aí eu mudo lá. Acabou aí. Já mudou? Já achei. Tá bom. Valeu. Aqui, ó. Em cima... Daqui pra cá Engraçado que não tem câmera né É, todas as células estão vazias É, achei que por aqui não vai dar pra ir Aí é foda Ah, tem só as partes do robô aqui Então, eu olhei assim e falei, mano, um jogo de gato? É um jogo de gato, né? Mas o jogo é bom, cara. Ah, é pra subir dali, ó. Deu ruim na internet. Então, vamos encontrar o que é. Essa é uma sala que não vem ninguém, cheia de teres de aranha. Ah, é pra pegar a chave? Hum, e agora ele tem que andar com a chave na boca, né? Que não dá pra... Não dá pra guardar ela mais. Boa! Isso aí! Eu fiquei com vontade de soltar aquele que ele tava preso lá embaixo. Voltei, voltei, voltei, voltei. Agora a gente sai na manhã. Preciso encontrar aquele meu robozinho Nossa o robôzinho ficou ali preso, ali no meio, olha ele lá. Tem até uns lasers pra não. Caramba! Câmera aqui. Roubou de um lado, roubou do outro. Cirque. Não entende o que ele fala. Mas ele vai ajudar, ele vai ajudar. Vamos lá, Clementine. Podia ter fechado a cela dela e o portão, né? Pra ninguém vir atrás. Ela tá andando na manhã. fazer aqui dentro. Tá, eu tô aqui. Ah, eu posso ir por cima. Tá, beleza. Passando Tá vindo ali? Nossa, achei que tava vindo. Ah, vem, vem um laser, ele fica andando um laser. Tinha câmera ali? Foda que tem câmera mesmo. Queria pular em cima da câmera Se eu correr pra... Ah, entendi, entendi <risos> tá, daqui a gente vai pra onde? Ah, lá pra. Tá, ah, entendi. Ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar. <risos> Não viu? Dele Tá, acho que eu tenho que ir lá no meio E Pegar ele Ah, dá pra ficar embaixo? Pula, pula, pula, pula, pula. Aqui, eita, <risos> sabe adel. Valeu pela rage, meu bom. Sejam todos bem-vindos aí. Eu vim sair daqui. Aí, é foda. Ah, matou o gatinho. Droga. Droga. Ixi, o S2 tá, tá no lugar errado, né? Vou arrumar o S2 aqui, gente. Ué, travou? Nossa, bugou tudo o negócio. Meu Deus, cara. Bugou tudo. Tá bem mais, você tá boa? Esse é o jogo do gatinho, mano, o jogo é legal, o jogo é legal, o jogo é legal, vale a pena pra caramba. Ah, eu não vou ter que fazer tudo de novo. Nossa, eu vou ter que fazer tudo de novo. Putz. Aí eu vacilei. Nossa, no final era só sair dali, gente. Era só sair dali, cara. Aí, aí foi foda. Era só sair. Caramba! E aí, como foi live lá, Radel? Como estavam as coisas? Até aqui... Fazer rapidão, né? Tá. Foi rápido, agora que a gente já sabia como fazer foi rápido. A sair daqui também vai ser, vai ser rápido. Vou esperar ele virar aí, o outro vai voltar, mas pega, pega. Pelo amor de Deus! Ai, ai! Ha. Sou muito rápido. Muito rápido. Agora que já sabia como é que era o negócio, foi rapidão, né? Acordou? Voltou a vida? Tirar até a roupa do gatinho. Ah, ele guardava a roupa. Fez um sistema computacional. Com computacional. Com Nossa senhora, velho. Voltou pra me buscar no Gugita. Você é um bom amigo, Renato. Né? Para, velho. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu... Caiu, mas, tipo, deu pra continuar vendo. Só que o OBS ele bugou, ele não queria voltar. Inclusive, tá bugado até agora. Tipo, se você ver como é que eu tô, tô enxergando os negócios aqui, mano. Doideira, velho. Precisamos encontrar a saída daqui? Vamos. que susto, eu vi uma pessoa andando aqui do outro lado e aí? como a gente vai fazer pra sair daqui? vai pegar um desses tijolos pra quebrar coisa Nossa, que barulho, hein? Que barulho. Vai fazer um pezinho para mim subir? Levanta aí. Coloca na cabeça. Aí eu abro aqui do outro lado. É isso mesmo. E aqui agora? Estou bloqueando o caminho de novo. Ah, uh, eles vão me... Que? Me avistar ligeirinho. Nossa, que barulho! Será que esse sentinel aqui olha pra trás? Tem um cara ali sentado. Vou conhecer. Ele foi reinicializado. Não quero perder minha memória, estou com muito medo. Minha mente está limpa, lúcida. Eu sou um cidadão exemplar agora, cara. E aí, o que eu faço? Não abriu. Fechou aqui Ué Não entendi O jogo ele é legal, pô O jogo ele é legal Pior que ele é bom Confia Tô entendendo Só tem... Isso aqui para interagir, não é? E aí? Minhas memórias eu vou perdê-las para sempre. É que aqui por trás eu não tenho o um que passar, só se eu subir aqui, sei lá. Comparte se bem pequeninho. Cara! Perdidaça. Deve ter alguma coisa aqui que eu não tô vendo. Será que o jogo bugou de novo? Esses dias tinha coisa pra me fazer e eu não conseguia fazer porque o jogo bugou, né? E aí, Tami? Tem a cabeça na terra? <risos> Foda. Ah, dá pra fechar aqui. Ué, Foda. Mano. Não é possível, esse jogo bugou, cara. Será que eu tenho que trazer o robô até aqui e fechar ele lá dentro? Pode ser, hein. Aí, ó, era isso, era isso, era isso. Dessa vez não bugou, não. Ha. Ixi! Memórias aqui, ó. Hum! Pobre rapaz. Estão implacáveis... Caramba. É isso que eu temia. Eles apagaram completamente. Acabaram com as emoções, acabaram com a consciência, acabaram com as memórias. Não podemos ser pegos. Oh, sacanagem, né? Coitado do, do, do coisinha. Acho que é pra cá. Ah, já tá aberto ali, ó. Ih, eu queria pular ali em cima. Será que eu vou ter que fazer a mesma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra olhar. Ah, eu vou ter que trazer todos pra cá. Vou começar com aquilo lá da frente. <risos> Teleste <Lash> of gata. Pela <risos> da. Mano, isso aqui não vai dar certo, velho. Não foi fecha, fecha, fecha, fecha, fecha. Ui, ui, ui, ui, ui. Ah, ele saiu. Aí, caralho, fechou. Isso aqui é sacrifício. <risos> e você? Primeiro que nesse precisamos retomar o poder. Isso aí, velho. Qual que é o nome dele? Capone. <risos> Tem mais um aqui no cantinho. Foi engraçado. bicho. esse aqui tá doidão, velho. Salve, Rende! É o gato que vira comida de carrapato. Mas o meu não vira não, velho. Confia. O gato não vira comida de carrapato não, velho. <risos> ha! É o salvas. É então, né? Eu tinha, eu tinha uma arma, agora eu não tenho mais, droga. Por aqui não entra. Cheio de bicicleta no chão. Deixa eu ver se dá pra olhar alguma coisa pra cá. É, estamos meio perdidos. Essa porta. vamos dar uma olhada. Essa porta é a única saída da prisão. Tem uma chave. Aí, ó. É igualzinho, Teleste, é verdade. O cenário aqui tá muito, muito parecido, né? Ambiente, né? O que tá falando para me subir ali? Ah... Vai colocar aqui, para eu poder pular para outro lado. Hum. Não, agora desliga aí para não fazer um barulho, né? Essa Clementine chama muita atenção, cara. É insano mulher que chama atenção. Eu que roubou os dois lados. Agora é o Corris. Yes. Pensa num gato rápido! <risos> olhando todo mundo procurando, né? Bora, bora, bora, bora, bora! Ué! Que? Sensores de todos nós com todos os dentinhos na nossa cola? Uh, posso destruir isso por um tempo? Precisamos chegar ao exterior a qualquer custo Ah, mas ele vai morrer, ela vai morrer Você é um de nós agora Não é questão... quê? Não é que todos precisam chegar ao exterior Mas um de nós precisa Ganhou uma chave Mano Aí é foda, ela podia ir Tinha um aqui É, aqui é o, o... Eu lembro desse lugar E aqui pra baixo era, o negócio era complicado, hein Ah, é a chave pro trem Porra, mas é foda Era só eu descer aqui e a gente ativava o negócio e vazava Ah, não, velho Não gosto mais desse jogo Ih Ele não ganha chave pra quê? Será que eu vou ter que voltar? Pô, dava pra ela ter vindo, mano Vacilo Vacilo Real, real, hein? Que horas? Três da tarde? Aí, ó. Ô, oh, louco! Como assim? Meio dia... Ah, a gente vai ver as três. As três a gente assiste. Sala de controle. E aí, hein? E agora? Tem gente até limpando aqui! Como posso ajudar? Mano! E eles não queriam deixar A gente vem pra cá, velho. Como assim? Cidade selada? Saudações, habitantes da cidade da Muralha 99 uh, Leva superfície no momento de trancada devido ao procedimento de confinamento Para com qualquer engenheiro uh, se tiver algum pedido, tenha um bom dia Deixa eu ver se tem alguma memória pra cá várias salas daqui dá pra ver tudo nossa Misterinho, seja muito bem vindo aí meu bom valeu pelo seu follow esse cara aqui ela tá curtindo as plantas É fechado por algum tipo de protocolo de segurança. Diz que apenas humanos estão autorizados a entrar. Que não sou considerado humano? Isso ofende... Se <risos> trabalhamos juntos, poderíamos abrir a passagem. Como? Ah, tá. Beleza. Eu tinha que voltar aqui de novo. Enquanto... Tem que pegar alguma coisa para subir ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Salve, misterinho, Seja bem-vindo. Aí. Agora eu coloco ele aqui. Boa Tá vendo pela primeira vez o game? Ah, oh, um arruma o outro estraga Aí é foda Tá Sala de controle uh, Vazia, beleza Eu Lembro de odiá-los tantos Odiá-los tanto Espaço limpo, poder limitado, liberdade para se locomover. Não adiantou muito, é. Né? Epidemia, eu lembro agora. O que, que você lembra? Todo mundo estava morrendo uh, e pensavam que estavam acima de tudo. Eles não fizeram nada para nos ajudar. Assistia minha família morrer, me sentia incapaz, não podia fazer nada para salvá-los. Não gostou muito? Caramba! Mano. Eu achei sensacional, cara. Eu achei que não ia gostar. Eu não tava falando pessoal ontem hoje, eu tava comentando isso Mas... Gostei bastante, velho né? Um charter de gato Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra baixo É Não vai ter nada No máximo um radiozinho ali, pá Derruba isso? É, acho que aqui vai ser só. Só exploração. Né? Nessa parte. E vem no Apex quando? Hoje é mais cedo? Ou no YouTube? Ahn. Ah é, real, real. Eu joguei aqui umas... quase quatro linhas aí e fechei. Eu tava cansando. Ah... Essas grandes trilhas computadores precisam ser ligadas, tá. Aí. Ah, eu tenho que vir aqui ligar, ligar elas Ah tá, beleza Liga, liga, liga, beleza é ah, eu, Antigamente eu ficava 15 horas seguida no Apex Acaba né? 15 horas Hoje em dia Tem é algo errado? Nossa, tava assistindo Como é que é? Tava assistindo pelo play eu Não podia falar nada ele travou o sistema! Essa é a estação de trabalho para abrir a cidade. Há vários livros de segurança nos pedindo de usá-la. Puta merda, velho. Vou invadir as marcas e destruir algumas coisas. Tá, aqui é onde a gente estava olhando. Né? Isso aqui Olha só Tá, ah, eu acho que precisa de Mais algumas coisas aí, destruir mais alguma coisinha Aqui, ó Preciso subir. Ué, mas eu vou derrubar esse aqui pra quê? Preciso de alguma coisa pra chegar aqui em cima, né? Talvez, não sei. Ah, não. Esse aqui só precisava... Ah, tá. Só tava tampando. Entendi, entendi. entendi. Mais uma... Pelo menos, aí. E aqui pra trás? Será que tem algum, alguma? Não. E mesmo que... Hum. ó, já dava para invadir, já ficou com aquela tela azul ali. e deu ruim. Isso tá é levando mais tempo do que esperado. E... alerta de intruso. Precisamos continuar, tá, mas Aonde? E agora que eu faço? Aqui ó, aqui ó aqui ó, Vish. Tá, acho que a última a última era pra ser isso aqui, né? Mas tá travada? Tinha que arrumar um jeito de liberar ela antes, será? Aqui, ó, achei, achei, achei, finalmente aqui, ó. Tava aqui em cima. Aí. Aí, o robôzinho vem aqui. Eu acho que eu já tô perto do final do game. Ixi, morreu o robô. Porque ele já pegou muitas. muitas memórias aí. Coisa de, sei lá, uns 60 e todos por cento. Aqui, ó. Agora a gente pode vir aqui. Eu sabia que a energia necessária para desativar o sistema de controle de cidade seria imensa, mas uh, que o corpo desse drone poderia suportar. Substituir poderia poder destruir meu software. Ixi. Mas eu fiz a escolha quando me conectei aquele primeiro computador uh, e as consequências que poderia trazer. Sinto muito que não, vão, não vamos ver o exterior juntos. E agora é só o gatinho. Puta merda, velho. Você foi meu amigo, o melhor que poderia pedir. Obrigado. Aí é foda. Ih, aí é foda. Perdemos o bozinho. Portas se abrindo. Mano, eles estavam presos aí. Velho. O sol mata eles. Nossa, ela tava tava para ser presa. Ué, o sol desativa os robôs também? Aqueles drones? Aquela yeah. luz UV, aquela luz roxa, né? É yeah. Tá em 18% ainda de abertura. Olha como é que é a cidade. Mano, grandona, né? Bom, as portas estão fechadas. A gente tem pra fazer e assistir. 47%. Imagina a felicidade do pessoal que tá ali embaixo. sou Dos robôs <risos> ah, eu não tenho... Não tenho certeza, velho Que eu não tenho certeza, eu, eu li tudo o bagulho, né? Mas eu não tenho certeza Tipo, vai, pelo que eu entendi os humanos estavam doentes, né? Só que eu não sei se tipo assim, que nem é um o humano esse robozinho aqui, ele era humano. O humano ele transferiu sua inteligência para lá. Mas eu não sei se todos os outros humanos fizeram isso, transferiram suas inteligências pros robôs, né? Eu não sei. Porta aberta, cidade aberta. É, se eu ficar do lado dele eu durmo, né? Tá, é isso. Tinha mais uma porta ali na frente que dava pra. para acessar. Deixa eu ver se aqui abre. Ó, oh, aqui abre. Faz, pior, pior que faz, pior que faz. Eu só não vou saber te explicar, velho. Eu lembro que no começo do jogo eles explicaram um pouco. Tipo, de... Não ser seguro lá fora. E aí eles se trancaram aí. Mas... Aí eles falaram, pelo gato ter descido Pode ser que esteja seguro, tá ligado? Só que eu acho que já não, existe, já não existem mais humanos aqui fora Esse é o final, Kajima? Porra, foi rapidão Foi o quê? Nem 5 horas de game? São 13 capítulos? Zeramos mesmo! Acabou! Cara, o jogo, ele é rápido pra caramba. Não, não, não, não, não. Não foi todo mundo que morreu torrado, né? Só os carrapatos morreram torrado. Os robôs, eles ficaram, tipo... Maravilhados, né? Tipo... Só alguns sem entender, outros tipo, olha, ele conseguiu, né? O pessoal que sabia que ele tava tentando ir pra fora. Que o gatinho tava tentando ir. Caramba. Show demais, gostei, gostei do joguinho, gostei do joguinho.